Fala, galera! Continuando aqui a série do Top 5 do Barba, vamos falar de indicações de livros sobre Lifestyle Business. Então, se você não conhece muito bem o conselho do Lifestyle Business, são negócios estruturados em torno do seu estilo de vida que te permita ter mais flexibilidade, de repente viver a vida de maneira mais intensa, viajar, tocando seus projetos aí de maneira mais remota, então que é um pouco do que eu vivo hoje, né, como nômade digital, como minimalista, então eu vou trazer alguns livros aqui que me inspiraram e me ajudaram a desenvolver o mindset, mas também as ferramentas e técnicas necessárias para tocar os meus projetos dessa forma. O primeiro deles é o trabalho quatro horas por semana do Tim Ferriss, um clássico para todos os nomes digitais, porque ele traz um conceito muito importante da flexibilidade do trabalho, de você não ter que trabalhar ali de nove às cinco, no escritório, você conseguir tocar o seu projeto de qualquer lugar, então no livro ele traz muito de mudança de paradigma, de mindset, mas também de ferramentas que vão te ajudar. É um livro que é focado ainda em termos de ferramenta no mercado americano, mas você pode tirar muitos conceitos aí para iniciar essa jornada na sua vida. O segundo livro é o The Millionaire Fastlane do MJ DeMarco, um livraço que eu descobri até por indicação do Marcos Lucas, grande camarada aí, nômade né, que vive pelo mundo e é um livro que vai trazer várias porradas aí também nos seus conceitos criados sobre uma carreira corporativa e seguranças ilusórias que uma empresa pode dar. Então ele traz vários conceitos para você sair das lanes, das filas né mais devagar e ir para a lane que é onde você vai ter uma alavancagem muito mais rápida para conseguir chegar ao sucesso com seu projeto. Apesar de falar de ter milhões e tal, ele traz vários conceitos aí que não necessariamente exigem que você crie negócios de milhões, mas que você crie uma vida com muito mais sentido, com muito mais propósito, com muito mais impacto. Então um livraço que eu super aconselho também para quem quiser criar esse estilo de negócio terceiro livro é o The Freedom Plan, da Natalie Sisson, que é uma grande amiga minha também, lá da Nova Zelândia. Ela criou lá atrás aquele projeto The Suitcase Entrepreneur, então ela acumulou muito conhecimento nesses últimos quase 10 anos aí como nômade também pelo mundo, hoje ela decidiu finalmente ficar tranquila, comprou uma casa, casou, está morando lá na Nova Zelândia, mas ela adquiriu um conhecimento absurdo para ajudar outras pessoas com seus projetos. É, e também essa alavancarem por essa vida mais nômade e ela juntou isso tudo nesse livro então é um livro que acho que você consegue comprar na Amazon de fora tal mas se puder vale muito a pena porque ela traz um bom equilíbrio também entre a parte teórica da mudança do mindset mas várias ferramentas e etapas aí fundamentais que você precisa percorrer o quarto livro é o Everything That Remains dos Minimalistas, né? O Joshua e o Ryan Nicodemus, e eles basicamente falam de um estilo de vida que entra muito. Alinhado com esse tipo de negócio, que é você ter uma vida mais minimalista, mais focada no essencial, evitando vícios, excessos e tudo que é desnecessário. E para mim, eles têm, eu acho que três livros, se não me engano, esse para mim foi o melhor, que realmente trouxe a história deles, mas depois vários conceitos bem é, profundos sobre o minimalismo e histórias de outras pessoas que estão seguindo também essa jornada. Então vale a pena você dar uma olhadinha e se inspirar. E o quinto livro, um pouquinho diferente do estilo dos quatro primeiros é o Alquimista, do Paulo Coelho, que é um lindo livro que fala sobre propósito, fala sobre busca, fala sobre jornada, sobre exploração, sobre viagem e eu acho que pode trazer sim elementos bem inspiradores, porque um dos grandes motivos de criar um Lifestyle Business, né, um negócio com mais flexibilidade, é te permitir criar o contexto para você viajar mais, para você explorar o mundo, para você se explorar, para você ter experiências de vida únicas e inesquecíveis. Então é um livro que é pequenininho, de boa, um grande clássico, já foi aí vendido praticamente em todos os países, traduzidos em 400 milhões de línguas, então vale a pena você dar uma olhada também, caso você não tenha ainda a oportunidade de ter lido o Paulo Coelho, o Alquimista. Então é isso, espero que tenha curtido a seleção aí dos cinco livros sobre lifestyle business. Se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você souber de outros livros com essa pegada, bota aí também, porque todo mundo que aparecer aqui nesse vídeo vai aprender contigo. E se você curte esse estilo de vida, esse tipo de conhecimento, me segue lá no Instagram, YampeBorges, porque eu produzo hacks diários no Stories, também sabedorias do dia, que são pedaços de livros que eu vou lendo. Aí, trazendo um insight para você e se você gosta de histórias de pessoas que se reinventam nessa pegada aí, segue lá meu podcast, o Life Hacker Talks, que está no iTunes, está no Google Podcasts, Spotify, em todas as plataformas, porque eu não tenho dúvida que você vai se inspirar com a história dessas pessoas que estão fazendo isso de verdade. E se você curtiu essa série, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando de várias outras categorias de empreendedorismo, propósito, desenvolvimento humano, então eu vou continuar aqui compartilhando várias indicações de de livros e a é parte 1, parte 2, parte 3, porque assim você vai conseguir aí fazer uma lista linda de conhecimentos e livros aí para acompanhar a sua jornada de crescimento, beleza? Até a próxima! Música